Está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E nessa edição você vai conferir. Reportagem especial mostra a saga de imigrantes em busca de emprego e uma vida melhor em Cuiabá. Então é importante que eles saibam que eles não podem ser discriminados na empresa porque eles são estrangeiros. Jornada de trabalho é o assunto do Tome Nota dessa semana. Em estúdio, um bate-papo com a coach Luciane Cunha sobre desafios do mercado de trabalho em tempos de crise. Confira isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Dados da Polícia Federal apontam que desde 2015, mais de 56 mil venezuelanos entraram com pedido de refúgio ou de residência no Brasil. Eles fogem, principalmente, da fome que assombra o país vizinho. Aqui, os estrangeiros dão os primeiros passos para conseguir o um emprego e contam com os mesmos direitos garantidos aos brasileiros. O desemprego e a fome obrigaram milhares de imigrantes a deixar quem mais amam para trás à procura de uma vida melhor no Brasil. E a maioria dos estrangeiros que pisam em solo brasileiro vem de países como Haiti, Peru e Venezuela. Boca de trabalho, uma melhoria para a minha família Venezuela. em Venezuela. E agora está muito crítica em Venezuela. Está muito crítica. Não vale nada o dinheiro já. O que se ganha, as pessoas não, não alcançam para nada. Um quilo de carne está em 8 milhões de bolívares 8 milhões. E, e um sueldo de, de um trabalhador são 5 milhões. O que lhe parece? Um quilo de frango, um quilo de pollo, vale 5 milhões. Rafael decidiu vender o pouco que tinha na cidade de Margarita, na Venezuela, para atravessar a fronteira. Toda a família dele chegou a ficar até três dias sem se alimentar por causa da crise econômica do país. Está, já parecia um esqueleto humano, verdadeiramente. O viento me levava de todo. E aqui em Brasília he conseguido um país amigo, mais que amigo hermano. E não tenho como agradecer-lhe a Brasil, em verdade, nem com a minha vida esta, porque é verdade que se han portado demasiado bem e me conmueve a ajuda da gente desinteressadamente. A primeira onda de imigração começou com os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Estima-se que de lá para cá, pelo menos 90 mil haitianos vieram ao Brasil em busca de trabalho. Mas desde 2015, uma nova onda de imigração desafia governo e sociedade. Para se ter ideia, segundo o governo federal, aproximadamente 56.740 venezuelanos pediram refúgio ou residência à Polícia Federal para fugir principalmente da fome que toma conta do país vizinho. Só neste ano, o governo já enviou para Mato Grosso 84 venezuelanos. Em Cuiabá, eles estão alojados na sede da Pastoral do Migrante, onde já estavam abrigados outros 19 estrangeiros. Aqui eles dão os primeiros passos para sair da ilegalidade. Então é importante que eles saibam que eles não podem ser discriminados na empresa porque eles são estrangeiros, que eles têm os mesmos direitos, que eles têm que ser tratados também humanamente igual a todos os outros trabalhadores. E quando se sentem lesados, os imigrantes procuram a justiça do trabalho, Somente em Mato Grosso são aproximadamente 101 processos ajuizados por estrangeiros Mas nós temos que deixar muito claro uma situação diferenciada que são dos trabalhadores imigrantes ilegais Aqueles que entram né, no Brasil, às vezes, têm até anotações criminais em seus países de origem, ou não têm passaporte válido, entram pelas fronteiras sem fiscalização. Naturalmente, essas pessoas não têm visto de trabalho e não têm autorização do Ministério do Trabalho. Mas se mesmo assim elas forem contratadas e trabalharem, qual é a posição da Justiça do Trabalho? Há alguma dúvida em relação a isso, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido que, por imposição constitucional também, de tratados internacionais, ela tem os mesmos direitos de um trabalhador brasileiro Só que o que acontece, sinaliza também a jurisprudência Que o juiz do trabalho verificando que a pessoa é ilegal Reconhece a título de indenização todos os direitos Só que tem que notificar a Polícia Federal O que pode importar numa deportação Este não foi o caso de Denis Gonzalez Que está no estado há três meses Ela e o marido chegaram juntos com outros 69 venezuelanos por meio do programa de interiorização no mês de abril deste ano, começou a trabalhar neste colégio particular com carteira assinada um dia depois de desembarcar em Cuiabá. Depois de viver em la calle, de comer de comer liso, posso dizer que já tenho outra vida. Tengo estamos vivendo estamos morando em Barrio Cochipo, em um mini mini que é como dizer um mini apartamento em Venezuela. Começamos em, sem nada e, bueno já temos um fogão, uma geladeira, hoje me regalaram uma cama e meus companheiro que me regalaram esse colher, platico, tudo bem. Nós temos muitas pessoas que já têm muitos anos na casa, como temos outras pessoas que vão chegando. Tem um pouco de tudo, não é? estamos muito contentes com essa diversidade cultural porque essa diversidade cultural nos humaniza mas a alegria da venezuelana contrasta com a tristeza de ter deixado os quatro filhos para trás é meu projeto que é, nunca é puxado a prioridade de meus filhos meus filhos são de primeiro é, nosso pensamento é nos dar nossos filhos o mais rápido possível Certo? Nós queremos que eles gocem de. Eu ainda não me podia comer um platico de comida com gosto, porque sei que meus filhos estão comendo já. Gostou da matéria? Na edição deste mês do Janela TRT, você confere uma reportagem especial sobre imigrantes e mercado de trabalho. Para ver, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. E julho é o mês de prevenção de acidentes de trabalho. E como todo mundo sabe, o trabalho na construção civil demanda muito esforço e cuidado redobrado devido às muitas funções perigosas. E foi por causa de uma negligência que um consórcio de construtoras de Vardia Grande foi condenado em R$ 300 mil reais por dano moral coletivo após a morte de um trabalhador. Entenda na reportagem. Na batida de um martelo, no manuseio de um guindaste e em muitas outras situações, em um canteiro de obras, o perigo sempre acompanha o serviço.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 A duração normal da jornada de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Entre dois expedientes, deve haver um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Todo empregado com jornada diária superior a 4 horas tem direito a pausas durante o expediente. Quando o empregado trabalhar até 6 horas por dia, o descanso deve ser de no mínimo 15 minutos. Nos casos em que a jornada ultrapasse 6 horas, é obrigatório intervalo de pelo menos uma hora. Mas atenção! É possível intervalo abaixo de uma hora, desde que a empresa tenha refeitório e autorização do Ministério do Trabalho. O tempo gasto pelo empregado para chegar à empresa não é considerado como jornada de trabalho. Da mesma forma, o retorno para casa, mesmo que seja em meio de transporte oferecido pelo empregador, não é computado, por não ser tempo à disposição da empresa. As empregadas com filhos de até seis meses de idade têm direito a duas pausas de meia hora durante a jornada para amamentar. Essas foram as quatro dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho, sempre com você. O trabalho em revista vai para um breve intervalo e no próximo bloco você acompanha uma entrevista com a coach Luciene Cunha. Ela fala sobre desafios do mercado de trabalho em tempos de crise. Não saia daí que a gente volta já.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 Tempos de poucas vagas no mercado de trabalho, o que fazer para conseguir um emprego? Para responder essa pergunta, a gente recebe hoje Luciene Cunha, da Sociedade Brasileira de Coaching. Luciene, como está o mercado de trabalho hoje em Mato Grosso? Então, Aline, o mercado em Mato Grosso ele não está diferente do resto do país no que diz respeito a toda essa crise que existe, que é real e que não adianta é, é, maquiar. Né? porque dentro do coaching a gente trabalha muito essa relação do, da situação atual à situação que a pessoa deseja em Mato Grosso existe muita gente de fato à procura de, de emprego, mas muitas pessoas com a qualificação abaixo do que se espera, do que se pede nas empresas. Ou também existe pessoas que, na realidade, elas não sabem exatamente o que elas querem. Ou elas saíram da empresa, foram mandadas embora, ou simplesmente estão procurando o primeiro emprego e, com isso, elas não têm uma clareza do que buscar, do onde buscar. Então, em Mato Grosso, a crise existe? Existe, mas ela é menor. Então, existem vagas. Existem vagas, existem profissionais qualificados, mas perdidos, e existe evidentemente, também aquelas pessoas que não estão qualificadas e precisam se qualificar para vagas específicas. Então, ou seja, isso é uma realidade do nosso Estado. E isso é bom no que diz respeito à relação de existir vagas em Mato Grosso. Por quê? Porque muitas empresas têm buscado profissionais fora. Você poderia dar exemplo, Luciene, assim, que tipo de profissional e de vagas existem e que há dificuldade de preencher com a, a, a mão de obra que a gente tem aqui? São dois pontos. Né? Nós temos aí a relação operacional, que é aquela onde é o trabalho mais braçal, que precisa de fato de qualificação específica, né? e que muitas pessoas hoje, com uma onda de é, empreendedorismo, né? que as pessoas estão arriscando mais ir para o mercado, é, inovando, tentando sobreviver, essas pessoas, elas, na realidade, elas, é, é, não estão aceitando mais alguns tipos de atividades. Tá? e existe aquele outro que é onde trabalha na linha de staff, que são aquelas pessoas que precisam, de fato, tomar decisões, ajudar a empresa no lado estratégico, no, no, no que diz respeito a gerenciamento, que são os líderes, que também é, nesse ponto nós temos como dividir né, aquelas pessoas que estão começando a carreira, aquelas pessoas que já estão algum tempo no mercado, aquelas pessoas que aposentaram e que querem, de volta, querem voltar para o mercado novamente. Então, dentro desses seus dois perfis que você citou aí, de quem já está no mercado de trabalho há algum tempo e quem está iniciando, eu queria a gente conversa, começar conversando, então, sobre esse, esse profissional com mais idade, há mais tempo no mercado de trabalho, mais experiente e que perdeu o emprego. O que ele deve fazer? Primeiro ponto, ele precisa ter clareza do que ele, de fato, quer nessa recolocação. O que acontece, muitas das vezes, é que a pessoa ela tem um currículo fantástico, tem uma experiência, tem é, a expertise em várias funções, pelo tempo de caminhada, porém, a pessoa não sabe se vender. A pessoa não tem uma clareza, de fato, é, do que, que ela quer fazer. Qual, o que, que ela gostaria, em que tipo de ramo que eu quero trabalhar, o que, que eu gosto de fazer. Então, é importante a pessoa saber o que, qual é o meu propósito de vida onde eu gostaria de estar trabalhando. Luciene, mas quem está desempregado não está, é, muitas das vezes, ou ou senão a maioria das vezes, tão desesperado que, na verdade, ele não foca porque qualquer coisa ele está aceitando? É, é, o desespero, a é, falta de paz, de espírito, é algo que acaba impedindo esse profissional de se recolocar no mercado também. Então, por quê? Porque a paz de espírito ela te dá tranquilidade para que você possa pensar, parar, analisar, fazer um diagnóstico do que, de como está a sua vida financeira. A relação de voltar para, os, para o mercado de trabalho tem duas facetas também. Uma é a questão financeira, a outra é a relação de ficar parado. Né? Então você me perguntou, essa pessoa ela foi mandada embora, quando se manda embora, mexe com a autoestima do ser humano. E o primeiro momento, a pessoa precisa se movimentar para voltar imediatamente para o mercado. E não simplesmente a pessoa ficar aguardando, porque agora eu vou descansar, agora eu vou fazer algum, algo é, rápido, mas que é, me dê é, felicidade, me dê tranquilidade, e logo, logo eu volto. Né? E é o que Isso é um, é, esse é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro, porque é, o que ocorre? Você... Essa pessoa foi mandada embora, ela, fora do, de uma empresa, ela tem um valor menor no mercado, né? Por que, que foi mandada embora? Qual foi o motivo? Porque se a crise, uma crise, a empresa vai estar tá verificando muitos números, certo? E aquele profissional, ele é um número, e geralmente pode acontecer dessa pessoa ser substituída por um alguém mais barato, né? Por ser um negócio, isso é muito comum acontecer que é um erro, porque o capital intelectual tem um valor imensurável dentro dos negócios essa pessoa ela tem que ter tranquilidade em saber, bom, eu sou o que sou, agora eu vou me propor Novamente, vou propor essa volta para o mercado a partir de quê? A partir do que eu sei, do que eu já tenho de carreira, do que eu tenho de experiência. E chegar nesse momento, é, atualizar suas redes sociais, né? é, o LinkedIn principalmente. Que é, é um site que é de, um... de relacionamento profissional. Sim, exatamente. E a pessoa é, customizar o seu currículo. O, oh, que que é o que é customizar? Você falou anteriormente de saber se vender. Se vender. Né? Então, para quem está assistindo <risos> e que está desempregado, o que é. é se vender? Se vender é a postura em si. É não deixar que o que passa na mente dessa pessoa, no que diz respeito, estou desempregado e agora, e começar a ficar focando no problema, leve a pessoa a não se cuidar. A pessoa precisa estar se vendendo de fato, porque no que diz respeito à imagem, né? no que diz respeito à própria forma que ela vai buscar. Porque é, é, esse se vender, ela saber escrever sobre o que ela possui, mas de forma que aquela empresa na qual ela está buscando, cumpre. E como fazer isso, evidentemente? primeiro ponto é, eu estou levando o meu currículo por levar, eu estou levando porque existe uma possibilidade de uma vaga. Se eu estou levando por levar, eu vou, obviamente, buscar um, um, uma, uma possibilidade, né? De uma entrevista, de conversar com alguém da empresa para conseguir, de fato... Vender-se para a pessoa certa, também não é para vender com qualquer outra pessoa, não adianta, né? E nessa situação relacionada a uma vaga que surgiu, ela precisa colocar, tem expertise, o que ela tem que fazer? Lá no objetivo, ela precisa de fato qualificar-se de tal maneira, redigir de tal maneira que a pessoa que vai selecionar os currículos possa de fato comprá-la. No papel, uhum. porque ela não vai ter essa chance de vender, de se vender, né? Então a gente diz o seguinte, em um minuto, se você tivesse que se vender, como é que você faria? O que, que você falaria de você? Você é quem? Em um minuto, vamos pensar numa ida de um elevador, você encontra com a pessoa certa no seu prédio e aí você quer se apresentar para essa pessoa, tem um cartão, não tem um cartão? O, como é que você se venderia? Então essa pessoa tem que pensar nisso, como é que eu me venderia em um minuto, dois minutos, três minutos. Luciene, e para aquele outro perfil, aquela aquele pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, ou entrou há pouco tempo, mais jovem, mais sem é, experiência né, do que esse outro perfil que a gente estava falando agora, para quem está começando essa caminhada ou vai começar, o que essa pessoa tem que fazer? volto a falar sobre a clareza novamente né? a clareza ela vai dar a tanta pessoa que está no mercado e saiu desse mercado por uma situação de, de ser mandado embora ou não como essa pessoa que vai entrar no mercado ela precisa de fato saber onde em que eu gosto de trabalhar em qual segmento fazer o que você gosta nem sempre é possível mas se você necessita se você está num, num, num, na idade onde você vai ainda planejar o seu futuro, é importante você planejar aquilo que de fato é preciso, aquilo que você gosta de fazer. Qual é o propósito dessa pessoa? Né? É, é, é Saber de fato em que segmento, dentro desse segmento, quais são as empresas que existem aqui em Cuiabá em Mato Grosso. Eu tenho disponibilidade para poder viajar, ir para o interior e arriscar eu preciso, evidentemente, também, essa pessoa precisa saber que quando você não tem essa experiência, o teu valor no mercado é menor e aceitar isso. Muitos jovens, eles querem se colocar no mercado e eles acreditam né, que o salário é tudo e não é a carreira dentro daquela empresa, o que a empresa pode proporcionar para essa pessoa. Não querer começar a subir a escada pelo último grau, degrau, Sim, isso. é isso? exatamente. Luciene, agora para a gente encerrar, tanto para esse perfil de quem está há mais tempo, mais experiente, com mais idade, quanto para esse outro, né, desse trabalhador, dessa pessoa que está começando. Para os dois, é, como manter a motivação depois que a gente sabe de bater muitas portas, entregar muitos currículos, como se manter ainda focado nessa, nessa busca e nessa esperança de que ah, há vaga ainda. Aline, é, existe uma premissa dentro da na neurociência, né, um estudo embasado que comprova que tudo aquilo que você pensa afeta o que você sente. Tá? Então, se, se existe essa situação, tudo que você pensa vai afetar o seu sentimento, o que afeta o seu sentimento afeta a sua fisiologia, afeta a sua forma de agir, os seus hábitos, e aí você começa a fazer escolhas erradas. É importante essa pessoa se, é, é, se manter motivada de forma a pensar positivamente. Porque se uma pessoa consegue, a outra também consegue ela precisa, evidentemente, é, mapear dentro desse, desse processo de busca quais são os pontos fortes que essa pessoa possui que iria colocá-la novamente no mercado, quais são as fraquezas, o que fez aquela pessoa que foi mandada embora ser mandada embora, né? o que de fato ele poderia fazer para melhorar, e essa pessoa que está começando agora uma carreira. O que essa pessoa poderia, evidentemente, é, moldar em quem? Qual seria um profissional, né? alguém que ele admira para poder, de fato, mapear aquela pessoa e seguir aquele caminho? Eu recomendo que a pessoa faça leituras que não simplesmente autoajuda, mas que a pessoa procure fazer leituras e conversar com pessoas autoastral, pessoas positivas, não pessoas que vão, evidentemente, dizer ah, tá difícil mesmo, ah a crise está horrível, porque a gente sabe que existe essa crise. Existe sim, mas quem define se essa crise vai afetar diretamente ou não é a própria pessoa. Tanto para uma situação quanto para outra situação, essa pessoa ela pode perfeitamente mudar a reação que ela vai ter com esse impacto de ter ou não ter o um emprego. O que eu posso fazer para me recolocar no mercado? Essa resposta está dentro da pessoa. O que, qual é o meu ponto forte que de fato eu vou conseguir vender? Ah, mas eu tenho problema de oratória. Buscar qualificação. Ah, eu não tenho recurso financeiro nesse momento. A internet está cheia de coisas gratuitas e coisas boas. Então, busque de fato conversar, fazer, tirar os sabotadores que todo ser humano possui e focar naquilo que se quer, né? E focar. Eu quero aquela empresa. O que aquela empresa precisa ter? O que eu preciso ser e fazer para estar lá? Para chegar lá. Luciane Cunha, coach da Sociedade Brasileira de Coach. Muito obrigada pelas suas